Olá, dessa vez vamos resolver a questão do vestibular de 2015, segundo dia, prova objetiva parte 3, as questões 133, 134 e 135, questões não, itens, itens 133, 134 e 135, cujo enunciado está na tela agora. Cada banho de chuveiro tanto de Ana quanto de Bruna tem sempre a mesma duração. Em cada semana, Ana toma 9 banhos e Bruna 12, o que totaliza 468 minutos de chuveiro ligado. Com base nessa situação, julgue os itens 133 e 134 e faça o que se pede no item 135 que é do tipo C. O enunciado do item 133 é o seguinte: Se o tempo do banho de Ana for o triplo do banho do tempo do banho de Bruna, então Ana demora mais de 40 minutos no banho. O enunciado do item 134: Se os tempos dos banhos de Ana e de Bruna forem iguais e se em determinado momento só uma delas estiver tomando banho, então a probabilidade de ser Bruna que esteja tomando banho é superior a 55%. E o enunciado do item 135. A quantidade de possibilidades para a ordem dos banhos de Ana e Bruna em determinada semana é igual a dois pontos. Letra A. 21 fatorial sobre a multiplicação de 9 fatorial vezes 12 fatorial. Item b. 21 fatorial sobre a multiplicação de 9 fatorial vezes 2 fatorial. Item c. 21 fatorial sobre 19 fatorial. E item d. 21 fatorial sobre 2 fatorial. Nesse ponto do nosso vídeo é adequado que você pause o vídeo e tente resolver sozinho ou com seu grupo de estudo, seus colegas de escola. Então, dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Depois que você tiver a sua resolução, você clica no play novamente e continua vendo o vídeo para conferir se deu tudo certo. Ou, por que não, se a sua solução é melhor que as que eu apresentei aqui. É isso. Pausa. Relembrando o enunciado do item 133. Se o tempo do banho de Ana for o triplo do banho de Bruna, então Ana demora mais de 40 minutos no banho. O que é que nós vamos fazer para resolver esse item? Então, vamos... O nosso raciocínio usado aqui foi chamar de X os minutos de duração de um banho de Ana e chamar de Y os minutos de duração de um banho de Bruna. O enunciado nos diz que o banho de Ana é o triplo do banho de Bruna. E essa equação aqui, de onde eu tirei? do enunciado também, que fala que o total de minutos de duração é 468. 9, Ana. 12, Bruna. Totalizando 468 minutos. Então, repetindo o raciocínio, X é os minutos de duração do banho de Ana, Y os minutos de duração do banho de Ana, o enunciado de Bruna, digo, Y, os minutos de duração de um banho de Bruna, repetindo, X, os minutos de duração de um banho de Ana. E o enunciado nos diz que a duração de um banho de Ana, que é o X, é igual ao triplo da duração do banho de Bruna. E o enunciado também nos diz que o total de minutos os nove banhos de Anja mais os doze banhos de Bruna, os minutos somados dá 468. Na tela está a equação que mostra o raciocínio utilizado e as equações utilizadas para resolver esse item. Né? Repetimos a equação do slide anterior e fizemos e o que é que aconteceu na segunda linha, foi feita uma substituição, o y foi substituído por, tem um errinho aqui, conserte, é x sobre 3, tá, o y foi substituído por x sobre 3, tá errado aqui, conserte aí nas suas anotações, troque esse y aqui da segunda linha por um x, e da segunda linha para a terceira linha, o que é que foi feito? Foi simplificado, 12 dividido por 3 dá 4. Aí ficou 9x mais 4x e o x foi colocado em evidência. Ah, mas que x? Eu falei para corrigir aqui que aqui não é y, aqui é x, conserte. Aí fica 9x mais 12x, mais Repetindo, 9x mais 4x, aí você coloca o x em evidência. Fica 9 mais 4, 13. E da terceira linha para a quarta linha, o que, é que foi feito? Você divide ambas as equações por 13. Aí aqui você tinha 13x dividido por 13, fica x somente. E 468 dividido por 13, que eu não sei quanto é que é e não precisa fazer. Ah, mas sumiu 468 daqui. Sumiu porque ele foi fatorado. 468 é fatorado 2 a segunda vezes 3 ao quadrado vezes 13. Se você fizer essas multiplicações e essas potências aqui, vai achar 468. Aí, eu posso simplificar esse 13 do numerador com o 13 do denominador. Ah, mas de onde veio esse 13 aqui do denominador? 9 mais 4, que tinha no primeiro membro, 13x. Ah, e esse 13 aqui veio do, da fatoração do 468. Aí, quando você corta, fica somente o 2² vezes 3², fica 4 vezes 9, que dá 36. Mas e daí? 36 e daí? O que é que eu faço com esse 36? Esse 36 nos diz que o item é falso, pois fala que Ana demora mais de 40 minutos no banho e ela demora só 36. Então o item 133 está falso. Agora vamos para a resolução do próximo item, mas antes esclarecer uma dúvida que surgiu aqui sobre de onde veio esse y sobre 3 aqui na segunda linha então de onde veio esse y sobre 3 ele veio daqui ó essa equação x igual a 3y você divide toda a equação por 3 aí fica x sobre 3 3y sobre 3, aí você simplifica o 3 e sobra somente o y. Então, fica x sobre 3 igual a y, que é a mesma coisa que substituir o y por x sobre 3. Apenas relembrando, corrijam aí, por favor, aqui não é y sobre 3, é x sobre 3. Então, quando você divide aqui as duas equações, fica x sobre 3 e aqui fica somente y. Então, corrijam aí, por favor, x sobre 3 aqui. Vamos para a resolução do item 134. Relembrando o enunciado, se os tempos do, dos banhos de Ana e de Bruna forem iguais e se em determinado momento só uma delas estiver tomando banho, então, a probabilidade de ser Bruna que esteja tomando banho é superior a 55%. Então, vamos ver a estratégia adotada para resolver esse item. Regra de 3 simples. 100% corresponde a 12 banhos. A 9 mais 12 banhos. Então, 100% é o total de banhos. O enunciado se refere a Bruna, eu coloquei aqui o B de Bruna, corresponderá a quantos porcento os 12 banhos dela? Então, os 12 banhos de Bruna, 12, está aqui, corresponderá a quantos porcento? B porcento, que eu não sei o valor, não sei o número, quantos porcento corresponde? Então, está aqui a regra de 3 armada: 100% é 21, que é 9 mais 12 b por cento, a nossa variável, corresponde a 12 banhos. Então, b, regra de três simples, né? multiplica 100 vezes 12 e divide por 21. 100 vezes 12, b vezes 21, mais o 21b aqui, você puxa, divide ambas as equações por 21 e o numerador 100 vezes 12 permanece. Você simplificando isso aqui, não precisa fazer as contas, você fatora 4 vezes 3, que é o 12, e o 21 é 3 vezes 7. Você simplifica o 3, fica 100 vezes 4 dividido por 7. Isso dá aproximadamente 57%. Então a probabilidade de ser Bruna que está tomando banho corresponde a aproximadamente 57%. 57 alguma coisa, mas não importa aqui agora. O item 134 finalmente está verdadeiro, pois a, ele afirma que a possibilidade de ser Bruna que esteja tomando banho é superior a 55%. E 57 é superior a 55, então item verdadeiro. Continuando a nossa resolução agora do item 135. A quantidade de possibilidades para a ordem dos banhos de Ana e Bruna em determinada semana é igual a? Repetindo, letra A, 21 fatorial sobre 9 fatorial vezes 12 fatorial. Letra B, 21 fatorial sobre 9 fatorial vezes 2 fatorial. Letra C, 21 fatorial sobre 19 fatorial. e Letra D, 21 fatorial sobre 2 fatorial. E como nós vamos resolver isso? Primeiramente algumas observações específicas desse item. O total de banhos e posições durante a semana é 21, só para relembrar. Ana pode tomar todos os banhos antes de Bruna, então eu vou ter esse quadro, essa linha de possibilidades aqui. E a Ana só trabalha no início da semana e a Bruna só trabalha no final da semana. Então, a Ana precisa tomar todos os banhos antes e a Bruna toma os banhos por último. Isso é um exemplo de possibilidades. Isso aqui eu estou só exemplificando para você qual o tipo de resposta que ele espera no item 135. Então, ele quer saber... Quantas possibilidades desse tipo de resposta aqui, que eu estou mostrando com o mouse, quantas possibilidades existem. Um outro exemplo de possibilidade, a Bruna tomar todos os banhos antes da Ana. Então, está aqui uma, um outro exemplo de possibilidade. Como nós podemos ver, Existe uma repetição de elementos. Então, essa repetição de elementos é nos... e a ordem dos elementos é importante. A, a, a possibilidade com todos os as na frente é diferente da possibilidade com todos os as no final. Então, nós temos repetição de elementos e a ordem é importante. Isso nos leva a concluir que estamos trabalhando com uma permutação com repetição. Então, o item 135 é sobre permutação com repetição. Relembrando aqui, ó, a a fórmula da permutação com repetição é essa daqui você coloca todas as possibilidades no numerador da fórmula e no denominador da fórmula fica as repetições que ocorrem ocorrem nove repetições e doze repetições no denominador Do nove elementos repetidos e 12 elementos repetidos. Esse tipo de resposta aqui não precisa você é, fazer o cálculo de quanto vale, porque ele só quer saber a que alternativa pertence. Então, nós vamos ter aqui a alternativa A. É a resposta desse item. Desse item 135. Aqui, nesse, nesse item 135, cabe a gente fazer uma revisão sobre toda a análise combinatória para você esclarecer as dúvidas. E essa revisão está no PDF que eu disponibilizei também, então lá tem todo um resumo de todas essas fórmulas que foram aplicadas aqui, inclusive essa de permutação com repetição, está colocada lá no PDF para você esclarecer suas dúvidas. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, uma frase de Augustin Louis Cauchy, um matemático e ele que ele viveu entre entre 1789 e 1857 nasceu no dia 21 de agosto de 1789 e viveu até o dia 23 de maio de 1857 com 67 anos de idade e a frase dele é o seguinte os sinais positivo e Negativo, modificam a quantidade diante da qual são colocados, como o adjetivo modifica o substantivo. Então, essa frase foi dita por um matemático chamado Cauchy. Então é isso, até a próxima.